Nós já vimos ao longo destes anos todos, que eu já trabalho nestas empresas há 15 anos, sempre com a mesma luta, para passarmos afetivas, primeiro. Segundo, é também os nossos ordenados, porque nós tínhamos uma, uma compensação pelo cargo que tínhamos, à volta de 140 euros, os salários foram aumentando e esses 140 euros deixaram de existir. Estas trabalhadoras trabalham em outsourcing, não têm contratos que correspondam à duração do ano letivo, ou seja, sempre que há uma pausa ficam eh, no desemprego, têm que ir para eh, o subsídio de desemprego e muitas vezes, como não esgotaram o período de concessão ou não têm o prazo de garantia para aceder ao subsídio de desemprego, nem sequer têm proteção do desemprego e são, eh, são verdadeiras vítimas desta lógica da de externalização do outsourcing, que comprime os salários, que não permite às pessoas terem uma carreira, progredirem na carreira, terem a sua categoria respeitada. isto é muito importante por duas razões. Primeiro, porque só assim é que a economia funciona. Nós não podemos ter uma economia que funciona em que há trabalhadores no mesmo local de trabalho, um que tem contrato com uma empresa o outro que está temporário. Não funciona. E em segundo lugar, porque só assim também é que garantimos que há progressão salarial em Portugal e que as pessoas não ficam toda a vida amarradas ao salário mínimo. Tenho 350 meninos. Agora, neste momento, entrou há dois dias, somos quatro mulheres, eu a, a tempo inteiro e as outras senhoras a parcial, inclusive uma a duas horas, que eu acho que nem é permitido, não é? E tem sido muito cansaço, não é? A gente não aguenta mais, é, leva-nos mesmo à exaustão. Nós temos uma lei para reconhecer quando há um vínculo que não está correto, imagino. Alguém trabalha a Recibos Verdes, mas está a cumprir uma necessidade permanente de uma empresa, a ACT tivesse ela mais meios e queremos que tenha, tem que lá ir e obrigar a que seja feito um contrato com essa pessoa. O mesmo nós queremos que aconteça com o outsourcing e com o trabalho temporário. Quando alguém está num sítio a trabalhar, seja uma empresa privada, seja um serviço público, e está integrado na equipa dessa empresa ou desse serviço e tem uma função permanente, não pode estar nem em outsourcing nem como temporário tem de ter um contrato e tem de estar naquela equipa.